É, eu fico pensando na responsabilidade que nós, profissionais de saúde, temos. Porque é. se eu não conduzo essa pessoa de forma adequada, eu estou é. condenando, literalmente, essa palavra. Nós condenamos é. É isso aí. filhos de pessoas quando nós não orientamos de forma adequada. Então, eu acho que falta, assim, é, falta você se sentir do outro lado, na, do outro lado da cadeira, toda vez que faz um diagnóstico. Como você gostaria de ser cuidado e abordado quando você está diante de um possível diagnóstico ou, na verdade, um possível, uma possível investigação? A criança é, é, é, é exposta a uma mudança de rotina, sair da sua casa, ir para uma consulta. Dentro dessa consulta, às vezes, o profissional espera. Eu acho que não, isso tem que mudar, né? Ninguém é de ficar duas horas esperando o médico para consultar. Essa criança, às vezes, entra com a fralda cheia, com fome, estressada, irritada... Primeira coisa que essa criança é colocada é em cima de uma maca e essa criança chora do começo ao fim da consulta. Claro, claro. Qualquer profissional vai falar: "Olha, tem coisa errada. Tem coisa claro. diferente". Agora quando você entra com essa consulta, atende na hora, respeita essa família, coloca essa criança e deixa ela se soltar para ela ser o mais ambientalizado possível. E aí você faz o questionamento com os pais e depois você vai ao chão e você é. também coloca a avaliação do pai, a avaliação da, do profissional. Então eu acho que assim esse MCHAT ele é um é um teste de triagem que ajuda muito quem não tem às vezes um pouco de segurança. Eu, é particularmente, eu, particularmente, não uso, porque essas perguntas estão tão formadas na minha cabeça. A gente tem ali umas 20 perguntas e umas 20 coisas que a gente avalia muito fácil. E, claro, isso é, é o início, né? A gente sabe que quem vai quantificar, muitas vezes, aplicar escalas um pouco diferentes, Bibimap, enfim, não vou entrar aqui no mérito. Eu acho que eu ficaria com vergonha de entrar no mérito com você aqui sobre testes e eu avaliações. Achei... É, de, de, de quantificação de, de, de pontuações, né? O que que essa criança tem de pontuações ou realmente de comorbidade, de sintomatologia nesse momento, é. né? É, mas é. eu acho que isso a gente tem, tem que ter um respeito com essa família, desde a hora que ela entra até a hora que ela sai. E se você vai dar um diagnóstico eu acho que é importantíssimo que a gente realmente pense como essa família, né? É, eu não posso simplesmente com essa criança que chorou durante 30 minutos porque ela foi maltratada pelo sistema até agora, jogar nessa família ó, seu filho é autista ou seu filho está com atraso. Calma, né? Prepara um pouco melhor, entende um pouco melhor, peça apoio de alguns profissionais, acolhe essa família. Eu acho que esse processo é muito importante, porque às vezes você faz isso com essa família... Essa família foge de você, essa família corre de profissional. Ela tem uma péssima experiência que ela fala, não, vou esperar. Então, eu é. acho que é importante a gente ter essa leitura também perfeito, quando a gente está diante de um possível diagnóstico. Eu peço para avaliação de um psicólogo que tem especialidade em avaliação comportamental. porque, tá. Por exemplo, é, fazer uma avaliação mais complexa não é numa consulta de uma hora. Eu acredito que a gente precisa de mais tempo e precisa é, de mais consistência. Então, eu Sim. não aplico escalas específicas. Como eu Sim. falei, ah, o M-Chat, o M não, ele serve realmente para pacientes maiores e um exame de triagem. Eu, eu nem utilizo ele, porque dentro daquilo que tudo que ele nos apresenta, a gente vai tendo com a experiência é, e, e a vivência, usando muito daquilo como parâmetro. Você vai usando ali. É, eu acompanhei a, o nosso filho, ele usou o Vibemap para ele, né? Então, é a gente ótimo, acompanha é ele. Ele Só que assim, VibMap, às vezes é dois, três dias aplicando o VibMap. Dois, então, três dias, né? Então, são, é, assim. são 12, 12 sessões, 12 horas que é a indicação, sim. né? Você percebe? Então, então, então não, é uma coisa, não é uma coisa que a gente consegue é, realizar no consultório. Sim, então sim. eu não tenho essa arrogância é, ah. de falar assim ah, a gente aplica escalas no consultório, não. Eu tenho que dentro da normalidade, não entendo a palavra normalidade como errado, tá, Maíra? Eu acho que claro, consegue entender. claro é. não entendo desenvolvimento típico, exato, desenvolvimento típico, exato. E tudo aquilo que tange a isso em maior ou menor escala, a gente se atenta e aí a gente começa. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de não falar, olha, é com certeza, mas muito provável. Então eu tenho cinco pacientes antes de um ano, né? que a gente fica muito contente, e mesmo que essa criança ainda não consiga colocar ela em alguns é, critérios diagnósticos de escalas que são aplicadas em crianças abaixo de um ano, porque é complexo até isso em crianças abaixo de um ano, a gente já começa intervenções. Então mesmo é, sem um diagnóstico montado, estruturado, por é, é, critérios, a gente consegue fazer intervenção. Coloco lá, ó é, cursos de treinamento. Tem, inclusive, da USP, eles têm um curso que eles fizeram agora, que são 19 vídeos bem interessantes, que é gratuito. Eu falo, olha, começa aqui. Segundo, isso aqui não vai ser o suficiente, porque 19 vídeos, é, você está diante de um filho. Então, mesmo se você não tem a condição, agora você vai... Eu vou falar que eu não tenho viagem de interesse nenhum. A Maíra não me paga um real, tá, gente? É, é, eu falo, olha faça curso de assistente terapêutico, faça curso para pais, faça curso é, é, de aba para pais. Então, eu direciono, inclusive, o Instituto Singular, eu falo, olha, faz porque você consegue treinar você. Que legal! Porque, não, eu falo, eu, você consegue treinar você, você consegue treinar o pai. Então, eu acho que a gente não tem que se limitar a um tratamento adequado por conta de condições financeiras. A gente tem é. que realmente entender que o tratamento adequado depende... Dessas pessoas, então não é uma responsabilidade sua que sabe que é isso que funciona e não falar, então toda vez que eu chego e recebo essa família, eu dou lá algumas páginas de Instagram para seguir, eu dou alguns sites, inclusive eu passo o site do autistólogo porque eles têm passo a passo para tudo lá, eu vejo essas coisas, então eu acho que a gente prepara essa família. Porque só falar para ela, olha, possível transtorno global de desenvolvimento, possível transtorno do espectro autista, e ó, vai lá, faz a avaliação com fonoterapeuta passional e psicólogo e volta daqui três meses, você está maltratando a possibilidade de evolução dessa criança. Você tem que realmente pegar, estruturar e falar, mãe, esses são os caminhos que podem dar certo.